gravação, para depois compartilhar nos abrigo doido. É, então, essa, se você quiser colocar os slides aqui para mim, Luana, por favor. É, beleza, ótimo, obrigado. Então, ética latino-americana no design de serviços é uma fala é, para dar uma visão geral do que a gente tem feito no laboratório de design contra opressões, aqui na utf especificamente nessa área de design de serviços. É uma tentativa de repensar os princípios do design de serviços é, que façam mais sentido para nós, na nossa cultura, no Brasil de hoje contemporâneo e de 2022, com tudo o que está acontecendo no nosso contexto, político, econômico, social e cultural. Vamos começar a partir do primeiro princípio básico do que é design de serviços. Tá? Ele é uma maneira de você fornecer uma experiência do usuário coerente em vários pontos de contato. Pelo menos é assim que foi conceitualizado pelo... É, e outros autores que fundaram a Live Work, que é uma das maiores consultorias de design de serviços mundiais, mas que parte de uma ética europeia. né? Claro, é uma empresa é, que começa na Europa e se espalha por todo o mundo, todo mundo, inclusive tem um escritório brasileiro, que é muito importante, Live Work Brasil, para a disseminação do design de serviços. É, então, o que, que seria essa experiência coexistente? Você interage com uma mesma marca, uma mesma empresa, um mesmo órgão do governo, através do celular, através da internet, através do impresso, através é, de materiais de propaganda, mas sempre que você interage com esses pontos de contato, você percebe que você está numa experiência coerente, consistente, que faz sentido, que uma coisa dialoga com a outra. Então você não se sente é, sendo tratado por diferentes empresas ou diferentes organizações, você se sente tratado por uma, uma entidade coletiva só, consistente. E isso te traz uma satisfação, principalmente na transição entre uma mídia e outra. Você não se perde nem é, o seu prestador de serviço se perde, porque ele tem acesso aos seus dados, por exemplo, e você não precisa ficar é, dizendo de novo o seu CPF a cada novo encaminhamento de ramal que você recebe no call center. Né? Esse é um problema clássico de design de serviços. Como é que você integra as bases de dados dos seus clientes, para que você não fique toda hora pedindo dado novo. Tá? Isso é o básico de design de serviços nessa né, perspectiva europeia. Existe uma outra perspectiva estadunidense que vai é, contrastar o service design com o UX design, ou design de serviços com o design de experiências do usuário. É, nos Estados Unidos é mais forte essa abordagem do design de experiência do usuário, até mais antiga do que o design de serviços, que, como eu falei, veio da Europa. É, o design de serviços estadunidense vai mostrar que existe uma uma experiência é, importante a ser projetada, a ser considerada, é, lá nos bastidores do serviço, ou seja, na parte invisível, e que a experiência do usuário não é a única experiência a ser é, considerada no projeto. Então, eles vão criar conceitos como experiência do colaborador, employee experience, é, para contrabalancear é, esse foco excessivo do UX design no usuário. Né? Até a palavra user experience design, né? foca no usuário apenas. Mas você tem uma pessoa dentro da empresa que também usa um sistema que você é projetado. E muitas vezes essa pessoa vai é, atender o usuário de maneira, por exemplo, mal educada ou com uma é, falta de disposição, porque esse sistema tem uma interface péssima do usuário. Aí eu estou falando do usuário que está lá nos bastidores. Essa pessoinha que está atrás ali com no call center, por exemplo, está usando uma interface horrível, que não teve nenhum ex-designer especialista para projetar aquilo ali. O service designer é o cara que vê, é o profissional, o pesquisador que vê essa é, relação holisticamente. Então ele vai pensar que o problema na interface do usuário que aparece na, no palco, nessa parte mais visível da interface lá no, no quiosque, ela está assim, está complicada, está enchendo o saco do, do usuário, porque tem outra pessoa ali atrás que tem que lidar com uma organização dessa informação que podia ser simplificada na raiz da informação, na fonte. Então o Service Design ele tem um foco mais abrangente do que o UX Design. Isso é algo que no Brasil é uma compreensão ainda muito nova de perceber o UX Design como diferente de Service Design. A maioria das empresas acham que são sinônimos, tá? e não são. Uma das diferenças, então, que eu vou enfatizar agora de maneira teórica, conceitual, é o foco nos bastidores da experiência, tá? Então, o service design, ele usa uma metáfora de teatro, ele parte de uma metáfora de que o serviço é um teatro, e ele é dividido em duas dois espaços: o espaço visível, que o cliente ou o usuário vai protagonizar, que ele vai entrar nesse palco quando estiver sendo servido, ou quando ele estiver servindo outra pessoa também, porque Design de serviço também pode ser um serviço colaborativo ou co-criativo, em que o usuário participa ativamente da coprodução de valor. Porém, por trás dessa, desse palco vai ter uma, uma equipe gigantesca de pessoas é, preparando a, aquela ação do usuário, oferecendo toda a infraestrutura necessária para que a experiência no palco seja fluida. Mas isso significa que as experiências do bastidores também tem que ser bem pensadas. Do contrário, vai haver confusão, vai haver descoordenação e vai se quebrar aquele momento mágico que a experiência do palco vai oferecer ao usuário. Esse é uma das teorias, um dos conceitos mais importantes do design de serviço que vai ter desdobramentos até mesmo nos documentos, nos diagramas, nos interregáveis que o design de serviço vai oferecer para é, imaginar essa experiência. Então, o foco... É, dessa metáfora, ou a contribuição que essa metáfora de teatro traz, é mostrar que o que está em evidência no design de serviços é a, a interação entre usuários e prestadores de serviço. Por mais que ela seja intermediada por vários níveis, é, várias camadas de é, tecnologia, seja física, analógica ou digital, né? por exemplo, você estão tá vendo essa foto... É uma cabeleireira atendendo uma cliente. Mas tem tecnologia ali no meio também, e não é digital, é uma tecnologia analógica é, do secador de cabelo. Mas está intermediando a relação e está, às vezes, promovendo uma interação é, satisfatória para o cliente, às vezes não, às vezes é satisfatória para o cliente, mas é insatisfatória para a prestadora de serviços porque é muito pesado e pode dar dor no braço de segurar isso tudo são questões que o design de serviço vai levantar que envolve ergonomia envolve psicologia envolve antropologia envolve várias áreas do conhecimento centradas no que na interação entre usuários e prestadores de serviço a metáfora de trato traz isso em evidência para o projeto ok agora o problema que eu quero tratar aqui nessa fala e que vai é, partir da nossa experiência latino-americana de estar no Brasil, de pensar o design de serviço a partir do Brasil, é que quando não há recursos para negociar conflitos e denunciar abusos que acontecem nessa interação entre é, usuário, cliente e prestador de serviços, essas interações podem ser opressivas, tanto no palco, entre, nessa interação que eu estou mencionando, quanto nos bastidores, entre é, funcionários ou é, trabalhadores de uma mesma empresa. E essa opressão pode ser produzida de maneira sistêmica. Né? A opressão que aparece no palco migra para os bastidores. A opressão dos bastidores migra para o palco. Está havendo conflito aqui, vai haver conflito lá. Tá? Isso é uma questão que o design de serviços de origem europeia não vai tra trabalhar de maneira tão explícita. É a, a nossa contribuição das pesquisas da, realizadas na utf -PR. O problema prático que isso traz é o seguinte. É, quando a pessoa se sente vítima de uma opressão, como racismo, ou como sexismo, machismo, como capacitismo, como é, o colonialismo e várias outras que nos afetam na nossa experiência cotidiana no Brasil e através das empresas também, dos serviços, que é normalmente o um lugar onde mais fortemente se experimenta opressão é, no âmbito corporativo, você vai sentir raiva, você vai sentir vontade de denunciar aquela empresa. Se ela não tiver um mecanismo de denúncia interno, que você acha satisfatório, que você confia, o que você vai fazer? Você vai denunciar publicamente a empresa. Você vai no, nas redes sociais xingar um monte, no Twitter, por exemplo, ou você vai num site mais organizado, como o Reclame Aqui, que vai acumular as reclamações e vai mostrar a reputação é, de uma marca e lidar com esses problemas. Se você clicar em racismo, digitar racismo na busca do Reclame Aqui, por exemplo, você vai ver que as empresas que estão envolvidas ali resolvem esses problemas a pouquíssimas, uma porcentagem muito pequena, então elas estão sendo racistas, o que é um crime no Brasil, poderiam estar sofrendo é, processos legais, devem estar sofrendo, mas mais do que isso, estão sofrendo uma, é, uma mancha, uma, uma, um problema sério na reputação, né? estão sofrendo uma, uma, um processo né, de, de denúncia que está manchando a reputação dessa organização perante o público, é algo que muitas vezes passa fora do radar dessas empresas, porque elas estão muito focadas, de repente, nessa tal, dessa ética é, é, que vem da Europa. Tá? Então, na América Latina, nós temos tradição de uma ética que critica a opressão e que, é, muitas vezes, não é ouvida, porque nós não temos ainda instituições fortes no combate à opressão. Um exemplo aí do presidente da Caixa Econômica Federal, que foi a, a, a, é, acusado de cometeu abuso é, sexual no, no horário de trabalho dentro da empresa, com várias funcionárias, que ainda não foi punido depois de três meses né, desse abuso, nem pela Caixa, nem pelo Ministério Público, que está cobrando, está em cima. Mas os, os, os trabalhadores, os funcionários, podem se organizar também, assim como os usuários é, reclamam é, publicamente, os trabalhadores também podem reclamar publicamente através de passeatas, piquetes, né, manifestações como essa que os funcionários fizeram através do sindicato organizado, né, dos, dos bancários, é, questionando por que, que não está sendo punido esse crime de assédio dentro da Caixa Econômica, né, que é uma coisa que passar o pano não é aceitável publicamente. A, a empresa, para defender a sua, a sua imagem perante a, a, a opinião pública, precisa fazer algo a respeito. tá? Então, isso é um problema que a responsabilidade corporativa, ou sua responsabilidade social, corporativa, como queira, não consegue evitar, porque se baseia numa ética, de origem europeia, que não questiona a opressão. Inclusive, a origem dessa ética é da Grécia Antiga. E a Grécia Antiga era uma sociedade escravocrata, sexista, xenófoba. Se você começa a observar atentamente e criticamente as obras de arte produzidas na Grécia Antiga, você vai ver imagens como essa, que estão estetizando, mostrando belamente como é, esses, esses escravos, é, que tinham corpos muito fortes e belos, né, é, saradões servindo comida para os seus é, donos, para os seus proprietários, né, que eram os verdadeiros cidadãos da Grécia antiga. A gente costuma referenciar a Grécia só num, num ponto de vista positivo, né, como sendo o berço da democracia, e que fato é, mas essa democracia dessa época, ela só estava no berço, estava começando ainda, não era inclusiva. As pessoas que vinham de outras cidades, muitas vezes, acabavam se tornando escravas dentro da, das metrópoles, é, das cidades grandes da, da Grécia, né, da Polis, porque elas não tinham posses, né? tinham que acabar sendo é, trabalhando para um senhorio e aí ter alguma chance de ser incluída na sociedade, mas nunca como um cidadão que tinha poder de voto. E é o que dizer das mulheres, que eram consideradas tão pouco importantes que mesmo nem nenhum romance... <risos> os homens tinham interesse por elas. Né? Apenas na reprodução sexual, quando o homem pensava em romance, pensava em um outro homem, né? que era uma, uma prática que, daí a gente pode falar, né? que não era homofóbica. É né? curioso que a opressão se manifesta em diferentes, em diferentes épocas, em diferentes momentos históricos. É, mas a gente precisa estar atento é, sobre o grau de consciência crítica a respeito dessa opressão, que na época da Grécia Antiga era zero, e isso fica constatado no exame, não só da, da estética grega antiga, como também no exame da filosofia grega antiga, que vai justificar a escravidão. Aristóteles, por exemplo, dizia que o escravo era só uma máquina humana, né? um corpo humano em forma de máquina, e que tinha que ser bem treinado, bem cuidado, e explorado tipo, até a morte. Isso não é eticamente considerado aceito hoje em dia. Mas a, ética responsável, a responsabilidade corporativa de uma ética grega, inspirada na ética grega, não vai questionar isso. Por isso nós precisamos rever. Tá? Aqui está um exemplo interessante como isso vai se refletir na estética. E eu estou puxando a palavra ética para vocês perceberem que a estética tem uma raiz. Né? Não é à toa que o teatro surge na Grécia Antiga a partir da ética elaborada pelos filósofos gregos. E essa ética, como ela é opressiva, o teatro também vai ser opressivo. Então, eu pergunto para vocês que estão aí no, no bate-papo, acompanhando, né, quais dessas máscaras utilizadas no teatro grego vocês acham que era é, uma máscara é, representando a mulher? Tá? Ou personagens femininos? Tá? Eu acho que é, não é uma pergunta muito fácil, né? é, eu vou dar a resposta em alguns segundos aqui, mas preste atenção, que cada uma dessas máscaras tem uma, uma feição, tem uma, é, uma expressão de poder diferente, né? então... Que máscaras que vocês acham que são de mulheres? Né? É, que a máscara você acha que são representando... Porque, assim, vou deixar claro uma coisa. As mulheres, como eu falei, não eram cidadãs e também não eram atrizes. A máscara foi inventada no teatro grego para representar o outro, aquele que era diferente do ator, e, inclusive a mulher. Então, personagens femininos no teatro grego eram representados por homens, atores homens, vestindo máscaras de mulheres máscaras femininas, né? Então, é, notem que no canto superior direito dessa tela, né, é a única é, máscara é, de mulher jovem, tá? Então, notem como ela, né, ela já tem uma feição que parece aí um, um anime, né? Parece aquela feição da mulher japonesa frágil, né, com os olhos bem grandões, né, sem força no maxilar. Né? sem uma boca aberta é, ameaçadora, ela não está fazendo essa feição assim, fechada que as outras máscaras estão fazendo. Isso tudo é estética, mas essa estética deriva da ética, de que as mulheres ela é, é, ela não, é, não tem poder na sociedade grega. Então ela não, não, ela não impele o medo, ela não impele o um impacto, assim como ah, o homem é, é, impacta. Então vejam como a estética reflete a ética daquela cultura. E aí o design de serviço que não está consciente dessa origem ética vai reproduzir a ética e a estética predominante na sociedade, hegemônica, que é opressiva. Normalmente a opressão ela é o padrão da sociedade. Né? Então a gente vê, por exemplo, nos emojis, que são uma espécie de máscaras que a gente utiliza nas redes sociais, nos ferramentas de bate-papo, para representar a mulher inicialmente como um sexo frágil, uma pessoa frágil, vejam do lado direito a representações femininas nos emojis há alguns anos atrás, né? representações masculinas no canto esquerdo dessa imagem, como elas são muito mais poderosas, né? elas refletem uma profissão também, uma figura de poder. Isso mudou, tá gente? Eu estou mostrando aqui emojis é, oficiais é, utilizados na Apple, no iOS, há alguns anos atrás, e por conta da crítica das mulheres feministas, no movimento feminista, eles, esses emojis mudaram e hoje não são tão sexistas assim. Mas é, não precisa esperar pela crítica vir é, reclamação pública ou mesmo um processo judicial. Isso dá para ser antecipado anteriormente através de uma consciência crítica que a gente está nutrindo aqui no design de serviços, baseado nessa ética latino-americana. Então eu acredito que o design de serviços pode contribuir muito para uma responsabilidade corporativa mais adequada para o nosso momento é, cultural histórico que a gente vive hoje no Brasil. Que momento que é esse, né? E qual a história desse momento? Bom, a gente tem é, momentos em que há mais democracia, menos democracia, que há mais opressão, menos opressão. Né? Nós estamos vendo um momento crucial agora, que relembra muitas coisas que aconteceram durante a ditadura cívico-militar dos anos 60 e 70 aqui no Brasil. E nesse momento, por mais que tivesse muita opressão, também tinha muito pensamento crítico e houve a formação aí de uma ética latino-americana, né? com vários autores, e não só no Brasil, como vários outros países da América Latina que vivenciavam uma situação similar de intensificação da opressão. Esses movimentos sociais produziram intelectuais que escreveram a respeito dessa ética. Um deles, eu destaco, é, tá vivo até hoje, que é o Henrique Dussel, né? nasceu em 1934, está aí palestrando, fazendo live. Se você se interessar por esse assunto, dê uma bugada que você vai encontrar muito material, cursos online dele. Ele é um, um filósofo argentino, mas que hoje está erradicado no México e que escreveu extensamente sobre essa ética latino-americana. Eu não vou falar muito da filosofia dele, que é um tema é, um pouco distante, né? eu quero chegar na parte prática nessa apresentação, mas fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais da beleza da nossa filosofia, porque falar bem da ética e da filosofia grega todo mundo fala, agora conhecer o que, que nós temos aqui na América Latina é mais difícil. É tá? a importância dos professores é, da universidade pública que pesquisa esses assuntos que ninguém quer pesquisar, que não são assuntos ainda mainstream, né, conhecidos amplamente. Outro cara muito importante que influenciou, inclusive o Henrique Dussel, ele faz referências diretas ao trabalho do Paulo Freire, nosso pedagogo brasileiro, patrono da educação brasileira, inclusive, que já faleceu em 1997, mas que escreveu uma obra fantástica chamada Pedagogia do Oprimido, que é também uma obra sobre a importância de uma educação ética, mas uma ética crítica, não uma ética é, grega que vai definir, por exemplo, quem tem que ser oprimido ou não, né? na ética grega vai justificar. Olha, o escravo é escravo. Foi, se o cara tem a propriedade sobre o escravo, é justo que ele seja oprimido. Paulo Freire vai dizer que isso pode até ser moral, mas nunca vai ser ético, porque a ética é algo mais universal e tem a ver com os direitos humanos. Então, todo ser humano tem direito de se desenvolver livremente, e a opressão é uma condição de interrupção desse direito, que muitas vezes é justificado por causa de um privilégio na sociedade. Então, a toda a obra do Paulo Freire visa transformar privilégios de classe, de gênero, de raça, de é, condição de acesso à educação, em um direito humano, um direito público, um direito de todas as pessoas. E é isso que tem de mais revolucionário na obra do Paulo Freire, que não é uma coisa de outro mundo, né reivindicar direitos públicos, né como a educação básica de qualidade, acessível para todo mundo. O Paulo Freire influenciou vários pensadores é, em várias áreas de atuação. Uma das áreas foi o teatro. É, é uma, Um dos autores que mais dialogou com o Paulo Freire, que mais desenvolveu a, o conceito de opressão no teatro foi o Augusto Boal. Ele criou o conceito de teatro do oprimido, né, a partir da das experiências que ele estava fazendo, inclusive com Paulo Freire, né, de usar o teatro como parte do processo de alfabetização é, de camponeses no, no Peru. Eles trabalharam juntos, né? usavam o teatro como uma forma de é, enfatizar a importância da alfabetização e a importância de ler o mundo e entender a palavra para poder interferir nesse mundo, por exemplo, através do voto mais consciente. né? Isso apareceu na peça de teatro. Depois ele vai desenvolver uma técnica bem mais elaborada do que ele fez com Paulo Freire, que vai desconstruir totalmente a nossa noção de teatro é, do opressor, né? que é esse teatro que é feito por atores profissionais falando de temas clássicos, né? inclusive as peças gregas são tradicionais no teatro do opressor, ou as peças de Shakespeare. né? Hamlet, por exemplo, é uma peça que Augusto Ball vai discutir, vai criticar e vai perceber que tinha uma função social de as pessoas aceitarem a opressão. O teatro oprimido é o contrário, é uma peça de teatro em que todos são convidados a serem atores. Então a plateia ela é convidada a entrar dentro da peça de teatro, Ele é um teatro participativo, é um dos primeiros teatros que quebra a chamada quarta parede, que separa a plateia do, dos atores no do palco, né? e isso vai permitir que o, o, a plateia ela tenha uma participação na, no processo de conscientização que está se promovendo com um teatro político, com temáticas de interesse social. Isso vai libertar o corpo é, humano que às vezes tem um potencial de expressão que fica é, é, desaprovei inaproveitado, né, desperdiçado quando a pessoa está sentada na frente de uma cadeira, numa plateia, né, ou em pé observando aquela peça de teatro. Isso é, tem muitas muito potencial interessante para pensar o design de serviços, né? Então eu acredito que é, a gente pode repensar completamente o design de serviços se a metáfora Básica foi transformada de teatro do opressor, que é aquele teatro grego que divide os bastidores do, é, do palco, para o teatro do oprimido. E aqui nesse próximo slide né, nós vemos uma comparação visual dos modelos básicos dessas metáforas. Do lado esquerdo, a separação entre palco e bastidores que vocês viram anteriormente no design de serviços. O objetivo do teatro opressor é esconder as ações é, dos bastidores de modo que as ações no palco pareçam ser meio mágicas como se tivesse um protagonista super poderoso, um herói, né, que consegue fazer coisas magicamente, né, consegue ter o poder de é, superar as principais dificuldades e ainda assim perseverar e vencer e matar o opressor. O teatro opressor normalmente termina com um final feliz porque o opressor morre no final. E aí a plateia volta para casa tá acreditando numa justiça divina ou numa justiça social é, pela uma punição que aconteceu durante a peça do teatro. Isso faz parecer o teatro num momento mágico para ressaltar a ideologia dominante de que está tudo certo, pode confiar que a sociedade vai dar cabo, ou a, ou a justiça divina vai dar cabo dos opressores. O teatro oprimido é o contrário disso. Ele vai problematizar a realidade e fazer a gente perceber que a gente tem um papel nesse processo de enfrentamento de opressão enquanto plateia. Então a plateia não fica é, parada passivamente esperando o opressor ser é, criticado ou punido dentro da peça. Né? A plateia é convidada a entrar na peça no momento da opressão e transformar aquela situação e confrontar o opressor diretamente. Por isso, o palco é chamado de espaço estético, ele não é uma, uma divisão rígida como há no teatro opressor. Então, a plateia permeia o espaço estético, vai e volta né? e vai tentando e usando esse espaço da, do teatro, esse espaço da encenação, para repensar é, a, como que aquelas atividades, aqueles rituais acontecem no nosso dia a dia. Por isso, então, que o objetivo do teatro oprimido não é aceitar a nossa, é, o status quo, como tudo é feito sempre foi, a tradição, mas transformar a tradição e a fazer as pessoas acreditarem que é possível. Mesmo que seja um ensaio que examina como seria uma relação, uma interação entre é, as pessoas que estão ali naquela peça, libertador. Como seria a não opressão ou anti-opressão? Você pode ensaiar isso no teatro. Como que uma pessoa pode ser mais educada, cuidar melhor da outra? Isso pode aparecer no teatro do oprimido. Então, o teatro do oprimido não é sobre é, como que a opressão acontece, ele é essencialmente como a opressão pode ser superada, por isso que é considerado como um ensaio para a reação e superação da opressão. Isso é teoria, vamos ver como é que a gente tem experimentado experimentar isso na prática, nos nossos projetos aqui na UTFPR, pr em outras universidades, né? e também em parceria com organizações as mais diversas, seja no setor público, privado, ou também no terceiro setor. Bom, o teatro oprimido tecnológico é a aplicação do teatro oprimido na área de design de serviço mais óbvia, mais é, simples que, tem, que a gente desenvolveu até agora. Por exemplo, a gente quis fazer uma peça de teatro para debater a introdução de uma nova funcionalidade no Uber Comfort, que é um serviço é, oferecido por um aplicativo digital, mas que envolve o trabalho de um motorista fisicamente presente, num carro fisicamente presente. Então, não é um serviço exclusivamente digital, é um serviço é, híbrido, né? Que é, ofereceu essa possibilidade de anteriormente, o, antes da corrida, o, o usuário, o cliente, poder pagar um preço a mais para ter acesso a uma funcionalidade de Vou botar nesses termos, porque é isso que está acontecendo. Calar a boca do motorista, dizer a ele que, ele não, que prefere viajar em silêncio, que não quer conversar. É, então a gente levantou essa hipótese, isso aqui é ético, isso aqui é moral para a nossa audiência depois dessa, dessa peça né, que mostrava uma interação como essa, né, mostrava o lado do usuário, do cliente que prefere ficar em silêncio para não se incomodar e poder olhar, aproveitar aquele tempo que ele tem da viagem para olhar as últimas notícias no seu feed, mostrando também o lado do motorista, que às vezes até preferia ficar em silêncio mesmo para não precisar gastar tempo, ou saliva, ou ficar pensando o que vai dizer que se disser uma coisa errada pode ser negativado e ter uma estrelinha mais baixa né, na, na avaliação. Isso a gente considerou como é, moral, quer dizer, as pessoas estão achando moral isso, a, a plateia endossou, bom, se está todo mundo de acordo, mas a gente não considerou isso ético. Isso foi considerado antiético, por quê? Porque o usuário, o cliente, ele tem um poder que o motorista não tem. O motorista não pode comprar e pagar um a mais para poder escolher que ele prefere conversar com seus clientes. Ele não pode nem desabilitar essa opção para os seus é, usuários e clientes. Ele está à mercê da Uber. Então, há uma, uma certa, é, é, como é que falei, uma assimetria de poder entre o prestador de serviços e o usuário desse serviço, que é antiética, tá? Então, a gente vem problematizando várias situações de opressão que passam desapercebidas porque são consideradas morais. Mas a moralidade ela tem que mudar, ela precisa mudar. A função da ética é evoluir a moralidade da nossa sociedade. A gente não pode aceitar como um padrão ético melhor possível, é, é, é, por exemplo, a corrupção passiva ou ativa que é, é, é, é normal, digamos assim, no Brasil. O normal não é o, é, o ético. Normal é o moral, mas o moral é, muitas vezes precisa se desenvolver. Inclusive a história humana é isso, é desenvolvimento da moralidade. Outra situação imoral que a gente aceita e acha normal é o machismo, o sexismo. É a invisibilização, o silenciamento das mulheres na nossa sociedade, né? a desvalorização do trabalho delas. Então teve uma estudante nossa, Rafael Rafaela Eleutério, que defendeu o TCC dela em 2019, fez um estudo muito bacana com as mulheres que estão envolvidas em toda a cadeia de produção e consumo do café, na, no, no Paraná, envolvendo é, municípios do Norte do Paraná e Curitiba, principalmente. Então, ela fez várias oficinas de co-design, de novas ideias que iam além de design de serviços, né, mas também envolviam serviço, envolviam produtos, como por exemplo, um café, um selo de café que enfatizava a mão de obra feminina que esteve ali empregada na produção desse café, que é o Café Pioneiras, sendo comercializado aí já. Essa coalizão de design, como a gente chama esse projeto, também gerou design de serviços, como uma mudança, por exemplo, no serviço de atendimento das baristas dentro das, é, das cafeterias em Curitiba, que começaram a oferecer esse tipo de bate-papo, começaram a oferecer é, é, exposições, por exemplo, de é, mulheres cafeicultoras, foto das mulheres cafeicultoras. Então, várias ideias de intervenções para questionar a opressão surgiram porque as mulheres começaram a conversar sobre esse assunto de uma maneira crítica, mas também propositiva e criativa, tentando intervir sobre a realidade de modo a transformá-la para que a gente é, tenha uma sociedade mais, é, mais ética, no sentido de combate à opressão do sexismo. É, depois do trabalho da Rafaela Leuteri, tiveram vários outros trabalhos inspirados né, nesse TCC dela, é, por exemplo, a TCC da Larissa Pasqualinho, que estudou e trabalhou junto com a, a o Project Management Institute e PMI, né? e as ONGs, as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, que estão no terceiro setor, que precisavam capacitar-se capac no planejamento, ou melhor, na gestão de projetos. Isso é um serviço que o PMI oferecia voluntariamente para essas ONGs, que muitas vezes não era aproveitado o suficiente. Então, existiam é, lacunas de comunicação entre os diferentes atores envolvidos, que a Larissa começou a, a mapear através de oficinas de co-design, novamente reunindo as partes interessadas, os chamados stakeholders, e visualizando é, sistemicamente essas interações entre clientes e usuários, mas também entre outros tipos de atores que não se resumem a essa denominação, como né, vários tipos de prestadores de serviços e é, stakeholders. Outra coisa importante do trabalho da Larissa Pasqualinha é que não é um service blueprint, como a gente chama esse documento, esse diagrama que ela está montando aí, que vai mostrando as interações ao longo do tempo pelos diferentes atores. Ela não está fazendo isso só de um ponto de vista ideal, como deveria ser, mas também um service blueprint da situação real atual e destacando as lacunas de comunicação os problemas de comunicação que costuma acontecer. Toda vez que você vê esse ícone do alerta, é um ponto nevrálgico nessas interações que precisa ser melhor trabalhado em posteriores versões, mas também desse diagrama, né? melhorar a estrutura, mas não só a estrutura é, formal do processo, mas a estrutura real do diálogo das pessoas, a relação entre as pessoas que está é, mapeada aí, mas que precisa ser transformada na prática. Outro projeto parecido com esse, também inspirado pela... Eu trabalho da, da Larissa e da, da Rafaela, é o trabalho da Bárbara da Silva, que está é, fazendo um projeto incrível de mapeamento das redes de apoios que existem em Curitiba para as pessoas que tentam cometer suicídio e que são atendidas muitas vezes por pessoas que não têm um protocolo muito definido de atendimento, que exigem cuidados emergenciais de uma equipe multidisciplinar, precisa ter médico, precisa ter enfermeiro, às vezes precisa ter psicólogo, psiquiatra, precisa ter é, assistente social, né? e muitas vezes o poder é, público e o poder privado não estão bem capacitados para atender essa pessoa, né? e isso pode acarretar, às vezes, num óbito ou mesmo numa reincidência da tentativa de suicídio posterior, que é uma das maiores perdas que a gente pode ter na nossa sociedade, Talvez a maior perda é né, a perda de uma pessoa importante, um ser humano. né É o nosso bem maior, enquanto sociedade, que precisa ser preservado E a, a o trabalho da Bárbara é interessante porque ela está fazendo um mapeamento sistêmico dessas relações. Ela não está focando apenas em um tipo de profissional, um tipo de instituição, um lugar, um tipo de, de usuário né desse serviço. Ela está tentando perceber as lacunas das interações entre esses diferentes é, partes interessadas em diferentes níveis. Uma coisa legal que ela já demonstrou, já descobriu, é que o, a lacuna principal não é no serviço público. A gente costuma criticar muito o serviço público, né? é, no design de serviços, mas a verdade é que o serviço público ele consegue ser mais integrado do que o serviço privado. Se você, por exemplo, tentar suicídio e você buscar ajuda ou alguém chamar o seu psicólogo privado né? particular para vir te ajudar naquele momento, pode ser que seu atendimento tá hoje pela falta de uma integração entre o público e privado, não seja tão é, holístico, não, não dê conta de todas essas dificuldades que vão ser enfrentadas. Por isso, ela está tentando promover uma articulação, uma coalizão nos atores para que eles colaborem mais, principalmente o poder público e o poder privado. É, e o um último exemplo que eu vou mostrar aqui é um trabalho que foi feito no TCC do Caique de Borba, né, com a Ciclo Iguaçu, ele começou a fazer um trabalho de cocriação lá também para revisar os modelos... De, é, é, de aquisição de novos membros voluntários para essa ONG que trabalha com cicloativismo aqui em Curitiba, mas também pela manutenção desses voluntários e a expansão das atividades né, de é, incidência sobre políticas públicas e planejamento urbano, que é o grande valor que ele gera na sociedade. Uma coisa que eles perceberam, a ah, fazer uma análise crítica daquele serviço, é que existiam muitos conflitos internos entre os membros. Da própria os associados da própria ciclo Iguassu, né? Por exemplo, aparecia um machismo muitas vezes travestido de um cavalerismo, né? Do homem que é, tenta parecer ser antimachista, né, mas acaba sendo machista, por exemplo, abrindo uma porta e falando primeiras damas. Isso parece antimachista, mas é machista. Por que isso? Porque você não faz isso para o homem. Você não fala primeiro, abre a porta e fala primeiro damas, né? <risos> Não se espera que faça isso. Por quê? Porque o homem já está abrindo a porta, já está na frente, já está nas posições de poder. Né? E a, a, a crítica ao machismo, ao sexismo e a todas as formas de opressão não é uma inversão das relações da mulher ou, ou do, do, do preto ocupando o lugar do branco, né? a mulher ocupando o lugar do homem. Não é isso. A crítica à opressão envolve uma mudança na estrutura. Então não tem mais isso de um abrir a porta para o outro, né? é de maneira como se fosse um, um favor né? que como é, a, a, a, essa, esse cavaleirismo coloca. Isso prejudicava as relações ali dentro da Ciclubaçu, porque as mulheres não se sentiam à vontade é, para criticar questões como, por exemplo, o sexismo dentro do cicloativismo e dentro mesmo do planejamento urbano. Né? Muitas vezes os homens estão satisfeitos com certas estruturas viárias que as mulheres não estão, porque elas não se sentem tão seguras de estar ali, por exemplo, compartilhando uma via é, com automóveis, né? como tem, por exemplo, na área calma né, de Curitiba, que tem ali a faixa, a né, ciclofaixa é, compartilhada com o carro. Né? As mulheres têm a tendência de preferir a preferir a ciclofaixa separada dos carros, muito porque muitas vezes os carros são dirigidos por homens que vão, eventualmente, se aproveitar, inclusive, da posição privilegiada que eles têm em relação à, à bicicleta e vão cometer assédio sexual, como, por exemplo, passar a mão na bunda de uma mulher que está ali no, no na bicicleta isso já aconteceu inclusive gerou acidentes terríveis né então para isso a distanciamento Físico ali é importantíssimo para as mulheres. Você veja como uma opressão que acontece dentro da, da instituição acaba vazando para fora, impedindo, por exemplo, de promover uma política pública, um, um planejamento urbano mais seguro para as mulheres, porque não se foi feito esse processo de conscientização interna. Então, isso aqui é o que a gente chama de um oxímoro visual é, uma, é um desenho colaborativo feito pelos participantes dessa oficina usando emojis que são misturados de uma maneira é, simbólica para representar essa contradição que está impedindo o desenvolvimento do serviço no sentido de ser mais inclusivo da sociedade de um modo geral. Então, para finalizar minha fala e é, sintetizar a minha contribuição teórica e prática, né, é, eu acredito que esse espaço estético que o teatro do oprimido cria ele pode ser um momento, um, uma, uma representação, um processo de trazer as contradições que estão incomodando a gente nos bastidores para o chamado palco, que é o espaço estético, para que as partes interessadas se manifestem, se posicione tal como em um debate e a gente consiga, através desse co-design, transformar a realidade e não somente dar uma forma, uma função nova e bonitinha, mas que não transforme nada, que mantém o status quo, que mantém essa ética opressiva na sociedade. Então, essa participação que a gente está propondo, que o Teatro do nos convida a propor, ela vai além da colaboração, tá? É uma palavra mais ampla, que envolve as pessoas é, que trabalham nos bastidores também, né? No palco, inclusive em outras organizações. O princípio básico da participação é a democracia, o princípio básico da colaboração é o trabalho. Não tem nada de errado em colaborar, só que a participação envolve democracia, envolve tomada de decisão, interferência nesses processos, né? que é uma distribuição de poder importantíssimo quando se fala de combate à opressão. Gente, muito obrigado até aqui, espero que vocês queiram debater esse assunto comigo agora no bate-papo. Então, quem quiser colocar os seus comentários, fica bem à vontade.